Tem muita gente que acha que fazer cronograma capilar é um bicho de sete cabeças. Não é nada, é super simples, tira isso da sua cabeça. Eu vou te mostrar uma maneira rápida, simples e mega funcional para você fazer esse cronograma. Quer ver? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Olha, eu conheço muita gente que acha um absurdo, que acha um desespero, porque tem que usar produto para hidratação, produto para nutrição, produto para reconstrução. Ah, meu Deus do céu! Não tem mistério. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o tipo de tratamento que melhor vai se adequar ao seu cabelo. Como que você vai fazer isso? Você vai testar. Não tem outro jeito. Então, a minha sugestão é você entrar na internet... Fazer uma busca assim tipo cronograma capilar e escolher um cronograma. E você vai estar tá fazendo esse cronograma até que você descubra qual é o tratamento que está funcionando para o seu cabelo. Então não adianta você fazer o meu, você fazer o da sua amiga, você fazer de alguém conhecido, porque pode não funcionar. Lembra, assim, cada cabelo, cada pele, cada um reage de um jeito. Um, um produto pode ser bom pra mim, pode não ser bom pra você e vice-versa. Então primeiro, escolha qual é o cronograma que você quer fazer. A segunda etapa é tão importante quanto a primeira. Por quê? Não adianta você escolher um cronograma se você não sabe se organizar. Então, para você se organizar e saber exatamente quais os produtos que você vai usar e qual período que você utilizou, eu vou te dar uma dica de controle. É muito simples, você pode fazer no seu computador mesmo. Se você não tem computador, você pode fazer num caderninho. Basta você ter uma certa organização e eu vou te mostrar como você pode fazer isso. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir controlar o que você vai usar e o que você não vai usar. Quando o produto acaba, qual o produto que você está utilizando. E nessa, desse jeito, você vai até saber, o um produto que eu usei, meu cabelo se deu muito bem, eu posso voltar a comprar ele de novo num outro momento. Isso você pode deixar anotado. Então, essa é a ideia, é te ajudar a organizar o seu cronograma capilar. Eu vou deixar aqui em cima o um link para você dar uma olhada, que eu já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre cronograma capilar. Então ele tinha uma outra visão, é um vídeo mais antigo, mas que vale a pena você dar uma olhada, porque lá eu também abordo outros assuntos, te dou outras dicas, bem legal. Então dá uma conferida aqui em cima no link, dá uma olhada nesse vídeo, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que faço a organização. Como é que eu faço o controle do meu cronograma? Então, você pode observar que aqui tá escrito, olha, cronograma e toda a seleção que eu tenho do cronograma para hidratação, nutrição, reconstrução, todas as necessidades que o meu cabelo tem, ok? Aqui do lado, eu deixo em branco e eu vou escrevendo a lápis qual é o produto que eu tô utilizando. Então, aqui eu estou utilizando essas marcas, olha, a a Plankton... Então tá tudo aqui, ó Avora, todas as marcas que eu estou utilizando no momento Quando um desses produtos acabam Eu apago Coloco outro produto no lugar e já coloco o nome aqui Se ele é hidratação, se ele é nutrição, se ele é reconstrução Aqui eu utilizo um shampoo de resíduo Aqui eu incluo a queratina na hora que eu vou estar tá fazendo Vou estar tá secando o meu cabelo Então, e aqui Vem os dias. Então, eu vou fazendo essa sequência aqui, ó. Eu subo e desço, subo e desço. Então, por exemplo, minha próxima lavagem vai ser hoje, tá vendo? Eu tenho aqui o dia 11 de fevereiro, 11, 12, 13, 14. Então, hoje sendo 14, eu vou fazer o que Reconstrução. Então, eu vou estar tá utilizando reconstrução, eu venho aqui e coloco a data. A próxima vez que eu for... Três dias depois, eu venho aqui, nutrição, vou usar esse produto, e venho daqui a três dias e coloco a data, tá? Eu aqui coloco usar amostras, é porque eu ganho muita amostrinha e não dá para fazer resenha. Então, eu utilizo as amostras e dependendo do resultado no meu cabelo, eu compro o produto para poder fazer resenha para vocês. Então, esse é o meu cronograma. O ideal é que você consiga fazer... Uma, algo desse tipo, acho que é o que dá mais trabalho realmente é você descobrir qual é a necessidade do seu cabelo independente de número de dias, botar em calendário você pode fazer um ritmo de Quantas vezes eu lavo a cabeça? Se eu lavo a cabeça duas vezes de dois em dois dias, de três em três dias, não precisa ficar de calendário Basta fazer essa sequência Então eu acho ele mais fácil, acho ele mais prático, funciona melhor E aqui eu colei no meu armário, onde eu tenho os meus produtos Então eu colo aqui, na hora que eu vou pegar o produto, eu coloco Já deixo uma lapiseirinha assim à mão, né? Então eu escrevo aqui, já pego o meu produto e já vou tomar meu banho e lavar meu cabelo. Então é isso que eu queria mostrar para você, uma forma de você organizar o seu cronograma capilar e começar a fazer um tratamento para os seus fios, para o seu cabelo que você com certeza vai amar e o seu cabelo vai agradecer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita no Mulher Mais de 40, se inscreve agora. Tem o um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele e já vem fazer parte do canal. Não esquece de ativar as notificações para você ficar sabendo de todas as novidades em tempo real, ok? Se você achou que essa organização do cronograma ficou fácil e simples, divulgue para suas amigas, tá legal? Então é isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!